Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gaderenos, vieram ao seu encontro dois homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram, que tens a ver conosco, filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhes, se nos expulsa, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse, ide, os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e indo até a cidade contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando ouviram viram, Pediram-lhe que retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho mais uma vez nos transporta para a barca de Jesus. A barca na qual Jesus está, a barca de Pedro que é a própria igreja. E nós vemos que mais uma vez o Senhor faz a sua travessia, que quer dizer chegar à meta ao espaço de evangelização, ao local da missão. Hoje, Jesus vai para um território pagão, onde as pessoas estão oprimidas pelo mal, porque falta a consciência da fé. Jesus percebe que na pessoa destes dois homens que agora estão tomados pelo maligno, existe na verdade um povo que precisa de libertação. São pessoas que estão presas, estes homens chegam a se desumanizar. É justamente isso que acontece quando o mal se apossa do ser humano. A imagem e semelhança de Deus que nós temos é desfigurada. E agora Jesus ao se compadecer destes que estão tomados pelo maligno, expulsa os demônios para os porcos. Nós bem sabemos que os porcos eram vistos pelos judeus como animais impuros. Porque não é no coração humano que o mal inimigo deve habitar. A partir do momento em que a pessoa humana se deixa não só visitar, mas se deixa dominar pelo mal, ela está agindo tal como um animal irracional. Jesus opera esta grande libertação destes homens que haviam levantado a voz para tirar o foco de Jesus. O mal é sempre assim. Tenta tirar da centralidade o próprio Deus. Causa tumulto, confusão. E nesse momento nós perdemos de vista o próprio Jesus. Mas o Senhor, com Sua autoridade, os liberta. Mas a história não termina por aí. Nós vemos agora que estes homens, embora livres da opressão, não são aceitos. O Evangelho nos mostra que não basta apenas expulsar o mal, é preciso encher-se do bem. São muitas as vezes que nós também pedimos perdão pelo mal que nós cometemos. Mas nem sempre nós pedimos perdão pelo bem que nós deixamos de fazer. A omissão também pode ser um grande mal. Onde há ausência de bem, aí já está o mal exercendo o seu domínio. Quando a notícia de que os homens foram libertos se espalha naquela região, e com ela também a notícia dos porcos que agora são um prejuízo para os criadores, as pessoas querem expulsar Jesus. Aquele que expulsou o mal do meio daqueles homens, é expulso, é incompreendido. Nós vemos que o lucro é colocado aqui acima da vida. Jesus é aquele que mostra o valor inalienável da vida. E é por isso que ele faz a obra acontecer nestes dois homens. No entanto, nós vemos que a expulsão do mal não é suficiente. Aquele povo precisa também acolher a Jesus, precisa abrir-se ao bem. Sempre na renovação da promessa, das promessas do batismo, eu costumo dizer para os pais e padrinhos que nós naquele instante do exorcismo que é feito, não é quando dizemos renuncio, renuncio, renuncio. Não podemos parar simplesmente nesta expulsão do mal. Em seguida vem o creio. Creio em Deus Pai todo-poderoso, creio, creio em Jesus Cristo seu único filho, creio, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica que é abarca de Pedro, creio. O coração humano, meu irmão e minha irmã, não permanece vazio. Ele precisa, depois de esvaziar-se de todo o mal, encher-se de todo o bem. Que nós, hoje, vejamos que existem também muitas coisas que precisam ser modificadas dentro de nós. Os homens possuídos pelo mal reconhecem a presença de Jesus no entanto, causam tumulto. Às vezes, existem discursos com o nome de Deus, com a religião como pano de fundo, mas, na verdade, mostram tamanha agressividade. E nós temos que ver a diferença entre ter convicção de fé e falar com firmeza e ter agressividade. Aqueles que estavam dominados pelo mal também estavam dominados pela ira, pela desordem. Vejamos que, também nós precisamos expulsar outras coisas que nos habitam a falta de perdão quem sabe a indiferença em relação à fé ou até os próprios irmãos como aquele povo também ao invés de louvar e agradecer a Deus pela libertação daqueles dois irmãos se preocuparam com outras coisas que nós possamos colocar Jesus Cristo no centro, ele que é o supremo bem Capaz de nos libertar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Parecendo um Ele seja